Hoje é um dia interessante, para quem não sabe nos últimos dias eu vim trabalhando nisso, uma simples espada, na real para uma simples espada não faz sentido eu estar trabalhando nela pelo terceiro dia seguido, mas é uma espada legal. E ela tem um dano até que alto, né? A questão é: hoje eu quero fazer ela pegar uma quantidade de dano muito alta. Eu quero passar todas as espadas existentes aqui em Stonecraft. E para isso, não é à toa que primeiro eu fiz a casa da forja, no qual tem a forja, obviamente, né? Para eu criar minérios para minhas espadas e ferramentas, coisinhas para o mequetrefe e uma placa de saída. Ontem eu fiz a farm de força. É aqui, ó, de força para simbolizar. Essa aqui é uma coisa bem legal, porque é uma sala meio a meio. Metade rock, metade fofo. É literalmente um meio termo nessa parte aqui a gente pode formar abates para nossas espadas eu já explico isso melhor e desse lado aqui a gente só pode esperar juntar mobs ou o que a gente quiser mesmo e um espacinho para o na real para quem não entendeu muito bem a parte do abate eu explico a minha espada é uma espada que na base ó se vocês verem ali em dano de ataque eu tenho 6.8 o que torna isso uma espada fraca mas a cada mob que eu derroto se vocês verem ali em kills eu tenho 1228 a cada uma que aquilo aumenta o dano sobe um pouco e o meu bônus atual é de 109. Então ele pega o 109, junta com 6.8 e forma o ataque que a gente tem. Que é sempre pouquinho. No crítico fica 200. E isso é o nível da nossa espada atualmente. Só com a criação dela é a configuração da farm. Hoje eu quero melhorar. Mas eu descobri um problema dos grandes. Na real é o seguinte. A farm tá aqui vocês não estão vendo nada, né? É porque para ela funcionar, eu tenho que vir aqui, eu tenho que quebrar a parede, eu tenho que entrar aqui embaixo e ligar a farm na mão, o que é um problema. Então, eu acho que eu sei um jeito para solucionar isso. O engraçado é que eu não sei o nome do no item. Eu vou ter que Descobrir ele aqui no menu do Create. O item que eu quero é esse daqui, o Redstone Link. Ele funciona da seguinte forma: eu conecto esse daqui com esse daqui. E como vocês estão vendo aqui no exemplo, a redstone funciona sem fio. Ó, eu coloco um filtro, o mesmo filtro aqui. E quando eu ligar a alavanca, ele vai ativar só o que tiver no filtro. E para fazer ele é fácil. Eu uso uma redstone, madeira e. Brum. Como é um item básico e eu não tenho as máquinas, eu queria ver se alguma loja tem isso, mas eu acho improvável. Não, não. Aliás, você que tá vendo o vídeo aí, ó, duvido agora você deixar o um gostei. Hein? 3, 2, 1, vai. Ah, mas a real é que nenhuma loja tem isso, não. Como o meu amigo Forever, que mexe com esse mod, tem uma prisão na casa dele que só carrega quando eu chego perto, sei lá por quê. Ó, oh, essa prisão existe mesmo? É, na real, essa prisão aqui é invisível. Não é nenhum bloco. Cara, nem imagino que seja isso. Ó, oh, porque daqui ela some, ó. Bom, o meu amigo Apu ele mexe bastante com esse mod do Create. Vamos dar um bizu aqui para ver se eu acho. Ó, essa máquina aqui é do Create. Só não é a que eu quero. É, aparentemente o Apo não tá em casa. Tentei me comunicar com ele para resolver isso, mas não. Eu vou ter que aprender a mexer no mod. Tá, não deve ser tão difícil, né? Eu preciso dessa máquina. Ó, eu tenho ela e eu preciso de umas engrenagens para ela funcionar. E dá para melhorar com uma esteira? Mano, que rolê! Eu, não, não, não, não, não. quer saber? Eu vou ser inteligente, eu vou descobrir outra maneira então. Bom, tem esse aqui chamado Alavanca Remota. Ele é do mod do Forever. Mas como tá liberado a gente faz as coisas do modo um do outro. Acho que esse assim daqui não vai ser um problema. Eu, co eu conecto aqui, ó. Ah, faz assim? Então, ó. Agora é bem de boas. Eu ligo o meu portal. Uso a alavanca sem fio para ligar. Pronto, agora eu posso mostrar para vocês como funciona a farm. <risos> Tem duas opções: ou piglin, ou eu só espero um pouco, porque depois do tempo que os piglins nascem no Minecraft, eles viram zombie pigman. Olha que legal! O importante é a cada um desses mobs que eu derroto, o dano da minha espada sobe. Então, antes era 108 ou 109, não lembro, mas agora já é 112. E com isso, eu posso subir infinitamente. Na real, eu não sei se vocês notaram, mas nas últimas duas casas que eu criei, eu fiz uma caminha para o Onde ele tá? E foi nesse momento que o Delete me chamou para conversar e eu achei que poderia ser uma boa para descobrir o que era isso. Uh, LG House veio na minha casa, ué? Eu acho que o Delete quer alguma. Pera aí, gente, eu vou ver o que o Delete quer comigo o com House na casa dele. Carma aí. Mano, ainda bem que você chegou, House e LG. É, tem como a gente ir? descer ele para a nossa sala de reunião? Claro, claro, vamos Bom, lá. Bora né? tá, lá, bora lá. Tá. Depois das apresentações a gente chegou na sala de reuniões e o Phantom tava lá. Até aí tudo bem, eu só não entendi o porquê o Forever não tava. Aí o Delete explicou que o Forever já sabia de tudo. Deixa eu explicar pra vocês. Eu acabei de sair da reunião com o Forever e o pessoal lá roubou todos os pets. E do começo eu achei que era só uma reunião normal e não tinha nada de importante. Até que o Delete explicou a situação do Mequetreff. Todos os pets? O meu também, o Meketreff? Eu acho que deve ter roubado o Meketreff também. E eu fiquei bem bravo e eu não entendi o porquê colocar o meu gatinho que nunca fez nada no meio disso. Não é à toa que eu fiquei bravo e falei o seguinte. Eu só quero deixar claro uma coisa. Independente de governo ou revolução, se o meu pet morrer, eu vou estar contra todo mundo. E eu não vou ter mais amigos. E eu vou destruir tudo, tá bom? Então vamos trabalhar junto pra recuperar a nossa cidade, recuperar a paz e o pet de todo mundo, ok? Aí como se não fosse suficiente depois disso tudo, perante essa ameaça, o Delete revelou que... pior aconteceu, tipo que ceder a gente já perdeu nosso patch do, do, do que mais a gente está perdendo aqui. Não tô tendo entender eu, eu vou eu vou passar a liderança para eles. <risos> e depois disso tudo, a gente foi até até a prefeitura Onde estava o Soldier assumindo o governo Uma nova era se inicia em Stone City A partir de hoje, novas leis e novas regras Deixando claro Não vai existir mais prisão aqui no servidor Porém, não significa que vocês vão poder cometer crimes A partir de hoje, temos uma punição nova Se você violar alguma das regras Você vai ter que entregar um item do seu mod De graça para todos os outros participantes E aí eu sei que vocês vão me perguntar Quais são as novas regras? Tranquilo, a primeira é proibido destruir a base do amiguinho. É um problema que a gente tava vivenciando aqui na série e acabou. Se destruir a base do amiguinho, se lascou. Segunda regra, proibido usar o mod do amiguinho sem comprar ou sem pagar. Não tem mais esse papo de ajudinha, eu te faço esse item você faz aquele. Não. Toda transação do mod agora vai ter que ter dinheiro se você descobrir que a pessoa vendeu o mesmo item pra você com um preço diferente, pode falar comigo que vai ser punido porque eu não quero saber de revolução ajudando revolução e ex -governo. O governo ajudando esse governo. Então, se você vender o um item, tem que ser o mesmo preço para qualquer participante. Terceira regra e a mais importante de todas, não tem mais briga, não tem mais conflito, não tem mais PVP, não tem mais treta, pelo menos não na cidade. Quer tirar um PVP com um amiguinho? Fora da cidade, a cidade é uma área neutra. E no mais, faço S, que acabou de começar a era da revolução. Membros da revolução veio para cima. Ai! É hora da revolução, a dominar a cidade, velho. Uh, aparentemente muita coisa mudou Contanto que tenha paz, pra mim tanto faz Mas eu quero o Meketreff de volta E isso só me deixa com mais vontade ainda de evoluir a minha espada Porque eu tenho que descobrir quem pegou ele e eu preciso resgatá-lo Mas uma coisa é fato Ainda bem que eu fiz aquela alavanca sem fio agora há pouco Porque se fosse 5 minutos depois, como vocês viram, ia ser algo ilegal E a última coisa que eu quero quando eu preciso focar em ficar forte pra resgatar o Meketreff Ia ser alguém enchendo o meu saco Só que eu acho que acabou de criar uma urgência maior pra salvar o Meketreff então eu preciso de um jeito que essa espada evolua mais e se eu precisar chegar a um milhão de dano que eu tenha como e do jeito que a gente tem atualmente. Eu não sei o quão bom é. De deixa eu calcular aqui ó, eu tirei uma foto de quanto de abaixo de mob que a gente tem e quanto de bônus que a gente tem. Eu vou rodar essa farm aqui por um minuto e vamos ver o quanto sobe. Vou ligar ela, deixa a farm ligar e a gente vai farmar por um minuto. E eu vou ver quanto que isso sobe. Pronto, um minuto a gente foi de 1.252 abates para 1.314 e de 112 dano extra para 117. Em um minuto a gente subiu cinco de dano. Se a gente quisesse subir mil de dano aqui, teoricamente então ia demorar três horas e meia se eu fizer a conta certo. Ainda bem que eu quis fazer o teste. Isso significa que a gente vai ter que fazer um belo do um upgrade aqui. Eu tava pensando em colocar um beacon aqui que me desse força, só que na real é uma coisa bem inútil porque a mesma batendo rapidinho assim eu já dou o dano suficiente para derrotar o mob. Então o que me sobra é outra coisa. O que eu tô achando que pode ser uma boa ideia é colocar mais spawners. Quem sabe mais um ou dois? A minha dúvida é os mobs está chegando a nascer aqui em cima, porque senão dá para colocar um spawner acima também. Vamos ver, eu acho que dá para colocar um spawner em cima desse e um embaixo. O spawner funciona de qualquer distância. Caraca, eu posso estar tá tão longe que funciona. É melhor do que eu pensava. Bom, de qualquer forma, já que chegamos nessa conclusão, eu não posso perder tempo. E aqui na nossa base do dragão, que a gente vai fazer mais dois spawners ultra roubados. Eu sei que eu tenho outros dois spawners ali na minha base, só que eles são níveis básicos. E eu acho que nessa situação que a gente tá agora Não dá pra perder tempo com nada no nível básico A gente precisa fazer Draconic Core Deixa eu tirar essas coisas que estão aqui que a gente não tá usando Guardar tudo no sistema de baú Pra fazer o Draconic Core a gente precisa de Estrela do Nether Então vamos lá, duas estrelas do Nether Para pra cada um precisa de quatro Wyvern Core Então eu vou precisar de oito Oito Crafita. E também vai precisar de oito dessas barras aqui Que é bem cara por sinal Então vamos lá, duas estrelas do Nether Dois Dois Dois Dois Dois Dois Dois Dois, temos tudo, liga o craft Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito em Minecraft com mods Depois que você faz a primeira vez o item, as outras vai ficando mais fácil Mas isso daqui nunca vai deixar de ser legal, sério Olha esse barulho aqui, dá, dá, dá pra ouvir isso? Fica um vum, vum, vum, vum, vum, E daí... nossa, mano, muito da hora, sério Ainda ficar esse sainho aqui, esse negócio é muito doido Eu quero muito mais mexer com esse mod mais vezes Porque eu tô, real, amando ele e isso que eu só fiz um teleporte e eu upgrade pra spawner até agora Pronto, agora é só achar dois spawners. O que na real pode parecer difícil, mas é muito fácil. Eu pego o meu Cloud Pet, que basicamente é um mascote da nuvem que me faz voar muito mais rápido. Junto com isso, eu pego a minha bússola de, do explorador. A gente vai um pouquinho longe aqui para achar numa área que ninguém explorou, né, obviamente. E a parte boa é que agora, nesse momento, só tenho eu aqui no Stonks, porque é de manhãzinha. Então eu posso correr à vontade que ninguém vai reclamar que eu tô deixando o Minecraft dentro para eles. <risos> Se bem que mesmo assim eu, eu, eu, eu não sei tão fácil assim lagar o servidor não, né? Porque aqui é enxada roxa, né? Eu acho que já estamos bem longe. Tem até uma árvore estranha aqui. Eu vou, eu vou colocar para achar Minecraft vulgo mina abandonada. Por causa que ela tem os spawner de aranha, que é os mais fáceis de achar. E aparentemente tem uma bem aqui embaixo. Bom, agora na minha não é um processo mais fácil, na real. Eu só preciso explorar aqui até a gente ter a sorte de achar o spawner, o que não demora, honestamente. Ó, aqui já deve ter prontinho. Primeiro spawner. Bom, de qualquer forma, agora é só ter sorte de achar mais um spawner. Ó, a lâmpada bonita. Uh, será que esse daqui serve? Mas tem que é um Minecraft normal. Ah, vai servir. E agora que entra o momento que vocês não esperavam, mas que vai acontecer. Já tem os dois spawners. Como ainda não dá pra ligar eles, porque eu preciso da alma dos mobs, o que eu faço? Eu pego a minha espada que tem Reaper 5. Eu vejo os meus livros encantados. Looting não. Uh, esse aqui é bom. E esse aqui é bom. Tá. Agora a gente pega aquela espada que a gente tem. Pra quem não sabe, essa aqui é uma espada de Reaper 5. Ah, lá, Jota, mas o que é o Reaper 5? Reaper 5 é o encantamento que faz dropar alma dos mobs. Põe uma bigorna aqui e vamos encantar essa espada com Inquebrável 3 e Remendo Assim ela vai se auto reparar, então agora A gente vem aqui e farma os mobs Não tem problema se dropar de zombie Pigman, pra mim tanto faz, mas a gente vai Derrotar esses mobs aqui, na real eu vou ter que Fazer o seguinte, todos os itens de todos os mobs que eu Derrotar, eu vou ter que fazer ir pro meu sistema Por causa que se a gente derrotar algum mob e dropar A alma dele, aí não vai pro lixinho Então ó, agora a gente liga aqui e começa a farmar E agora nessa hora sim, o beacon De força 2 vai ser útil, mas eu posso Trapassear, eu posso comer a maçã de insânio Ela me dá força 2 também, aí agora eu vou ter e ficar formando por um tempo e depois eu olha aqui, ó escrevo mob. Se aparecer um item aqui diferente, que é a alma do mob, é que deu certo. Mas, bom, agora eu vou ter que formar aqui, vai demorar um pouco. Pa para de nascer. Vai com essa espada aqui. Para de nascer, morba ah, não, preciso de mais uma, né? Então, na nasce sim uma baiada. Gente, tô, tô um tempo aqui, mano, tô até conversando com o Foca aqui, enquanto, enquanto eu faço isso aqui. E primeiro que eu descobri que os itens não estavam sendo pegos, por causa que, pra quem não sabe, isso aqui é um baú do fim. O normal que vocês já conhecem. A diferença é que ele funciona com cores. Então, esse aqui é três sojos. Se eu criar um baú do fim, três soja, aqui também, tudo que tá nesse baú vai para esse e esse baú era para estar ligado lá no meu sistema de baús, só que não tava, Então não tava acontecendo nada. De quando eu arrumei, eu comecei a configurar tudo e eu vi que tinha pego uma mob sol de zombie pigma, o que vai melhorar a minha farm, mas não totalmente, porque eu preciso de dois na real. Então agora que eu vou pensar, eu vou voltar a farmar aqui. Eu tava pensando que tinha acabado, mas não. Mano, eu tô com 5 mil níveis. Meu Deus. A parte boa que eu botei remédio na espada. Então, pelo menos isso, né? Enfim, deixa eu voltar aqui a meu trabalho Prontinho. Temos a alma de Piglin e a alma de Zumbi Pigman. Deixa eu guardar tudo aqui, ó. Porque daqui a pouco a gente liga eles pra poder farmar mais, pra subir o dano. A questão é, de lá pra cá ficou proibido eu fazer item do mod dos outros. E esse negócio aqui só linka com uma alavanca, o que não é bom, honestamente. Então, eu infelizmente vou ter que me render e vou ter que fazer a alavanca sem fio do Crate. Mas, eu acho que eu já tô mais inteligente do que da última vez que eu Pensei em fazer isso e não deu certo. É o que eu espero, né? Pelo que eu entendi, uma das coisas que a gente vai utilizar é uma roda da água. Então a roda da água, ela precisa que a água esteja descendo para ela rodar. Então temos uma água descendo e esta é a roda da água. Para fazer ela eu preciso de botão andesito com pepita de ferro. Fácil de fazer logo um pack 19. Ah, certo. Pegar alguma tábua aqui que eu tenho excesso. Toma um pack de botão e pronto. Temos a primeira parte que é uma roda da água. E como tem água aqui, ela já está girando. O próximo item que eu preciso é um depote. Para quem não sabe o que é um deporte, eu explico. É literalmente uma mesa que eu posso colocar balde ou as coisas. No caso, nele a gente vai colocar a barra que vai ter uma prensa hidráulica que vai pá! entendeu prontinho. Aí, ó, quando eu tiver o minério, eu vou colocar o minério aqui. Essa prensa vai descer e vai acertar ele. Só que eu acho que tem que colocar virado pra cá, assim, olha. Aí eu só tenho que conectar isso com isso. Olha, a água tá girando aqui, que tá girando aqui, que tá girando aqui. Cara, eu acho que eu consegui. É, olha, só precisava de uma engrenagemzinha girando aqui mesmo. Então agora a gente só precisa de uma barra de, de brass. Pra fazer o brass, é bem legal. Por causa que eu tenho que misturar cobre e zinco. Mano, eu tô sentindo que... Mano, eu aprendi um mod aqui do nada, gente. Avanços, mano. Vamos pegar... Então aqui, ó. Cobre. Vamos pegar duas barras, porque eu não lembro quantos que era. Zinco. Eu vou pegar um minério. Por causa que quando a gente derrete um minério na nossa forja, ele duplica. Então, zinco... Dois cobres. Quando eles derreterem aqui, eles vão se juntar. Se der tudo certo, vamos ver. Cobre. O zinco virou brass. Boa! Pego o um molde de barra e... Ó! Mano, tô me sentindo inteligente. Aprendi aqui sozinho o negócio. É que se eu fosse esperar alguém entrar para me ajudar, gente, ia é demorar muito. Porque o pessoal só entra tarde e eu, eu tô gravando hoje de manhã porque eu quero ver as coisas do Maker logo. Bom, teoricamente, agora é só colocar a barra aqui, né? Tá indo. Tá indo devagar, mas tá indo. Apertou. Uma foi. Tá, tem que esperar aí as outras agora, né? Eu acho que pra ser mais rápido, a energia aqui tinha que estar tá mais forte Mas eu acho que não tem problema de esperar aqui não, pra ser sincero E foi, quatro breaths Na real, eu tenho uma ideia Ó, oh, se eu tirar água, ele para de girar mesmo Ó, oh, seguindo a lógica, se eu colocar os vidros aqui e colocar água aqui Assim, olha, a água só vai descer reta e vai girar mais, né? Ou não? Eu acho que ela tá mais rápida assim De qualquer forma, por enquanto, vamos deixar desligado aqui Porque eu já consegui o que eu queria Agora é só misturar tudo e temos o redstone link E é exatamente a quantidade que eu preciso Quatro! Nossa, que ótimo! O primeiro passo vai ser desligar isso daqui. E o segundo passo vai ser colocar ele bem aqui. Nossa, que da hora. Para quem ainda não entendeu como esse item funciona, eu vou mostrar. Primeiro, a gente tem as alavancas de redstone sem fio. Como elas funcionam através de um filtro, eu vou colocar itens que só eu tenho. é essência de netherita, essência de estrela do nether. Eu coloco uma em cima de netherita, uma embaixo de estrela do nether, uma em cima de netherita e uma embaixo de estrela do nether. Se eu ligar esta alavanca... Acende aqui. Se eu desligar ela, desliga aqui. Fácil assim. Nesse meu caso, como eu quero deixar tudo escondidinho bonitinho, eu vou colocar aqui em cima, né, Delita? Embaixo, estrela do Nether. Aqui é a escadinha para tampar. E aqui é a alavanca para ligar. E aqui tampa normal. Aqui eu desligo meu teleporte. Eu, dá licença? Obrigado. Pego os dois spawners e as duas almas. Uma vai aqui em cima, uma vai aqui embaixo. Aqui vai ser Pigman. E aqui vai ser Bigly, a redstone Vai uma aqui, aqui, aqui Netherita, netherita, netherita Estrela do nether, estrela do nether Estrela do nether Liga, liga, liga Se tudo der certo agora A gente liga o portal aqui de novo E vai estar tá farmando mobs E ó, como vocês podem ver, tá vindo mobs infinitos aqui Se eu desligar a alavanca, deixa eu matar tudo aqui pra ver É, não tá vindo nenhum mob Se eu ligar, mobs Tá vindo os, três, os dois tipos de mob que a gente tem é, funcionou. E bom, agora que tudo tá funcionando perfeitamente, como eu sempre sonhei. Eu posso simplesmente ligar a alavanca, sentar aqui, ó, esperar acumular os mobs e começar a farmar. Então, deixa eu só arrumar alguns itens do um meu inventário pra garantir que não vai me faltar nada e vamos farmar mob. Bom, acho que eu nem preciso explicar o quanto de tempo passou e que eu farmei foi muito, né? Na moral, merece demais o gostei e a inscrição de vocês agora, hein? Até porque vocês vão descobrir o resultado agora. Pronto. Depois de todo este tempo, a gente chegou lá. Brincadeira, falta um pouquinho. Temos agora 16.932 abates para 1.490 de dano. Levando em conta que a gente tem 6.8 de padrão, falta 3.2 de dano para 1.500 e sim a espada mais forte do servidor até o momento. Até onde eu sei, só existe espada até de 1.000 de dano. A minha vai ser de 1.500. Se precisar, a gente faz mais. A parte boa é que agora a gente tá tão forte que tá muito fácil. Para vocês terem ideia, como vocês viram na timelapse, eu fiquei mais ou menos Tipo, papo de uma hora para mais ali Assistindo série e, e, e clicando ali com o mouse Deixando, deixando lá a Chiquinha e foi clicando para mim Vamos ver 1.500 exatos Bom, deixa eu só derrotar essa farta aqui E vamos ver lá no dummy como que fica A parte boa é que se essa espada aqui Ela não matar alguém em um hit A chance dela ir rápido para quebrar a armadura das pessoas é muito alta Bom, de qualquer forma, tem muitas coisas para fazer ainda Mano, por algum motivo essa espada nem dá 1.500 Já dá mais, olha isso Olha o dano dela escalonando E um critiquinho, quanto que dá? Meus mil novecentos, mano, pera aí, deixa eu tirar. Deixa eu tirar a luva da ira, porque a luva da ira sobe muito meu dano. Calma aí, agora, agora tá certo. Fica nos 1500 mesmo e no crítico 2264, mano. A parte boa é que pessoal, a gente tem essa luva da ira aqui que aumenta nosso dano a cada hit que a gente dá. Então dá para chegar a números muito altos ainda. Apenas, apenas lajota PVP, mano. Agora tem mais um passo que a gente precisa fazer e isso vai ficar para amanhã.